Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e Sejam bem-vindos a provavelmente o vídeo mais idiota Bro. que vocês já assistiram nesse canal. <risos> Gente, então, tá rolando especial de Halloween aqui no canal, vocês sabem disso. E assim como no especial de Halloween do ano passado, eu já trouxe umas maquiagens bem elaboradas, né, no início desse Halloween. Mas nem todo mundo tem o tempo ou a habilidade pra fazer uma maquiagem super elaborada, e só quer se vestir de algum personagem, alguma coisa assim pra se divertir. Então eu decidi fazer o quê? Vou me transformar na Velma de Scooby-Doo. Papo, né, meus amores? Por que não me transformar na Velma de Scooby-Doo? Lenda cega que perdi o óculos a cada 5 segundos. Eu mesma, na época que usava óculos. Com o seu Bob, seu casaquinho. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma make de Velma. Vou fazer uma maquiagem mais elaborada, né? Porque ela não usa muita maquiagem no final das contas. Ela só tem umas sardinhas. Ah, eu lembrei daquele povo que confunde sarda com sarna, né, gente? complicado. Mas a gente vai fazer um olhinho laranja, a gente vai fazer uns babadinhos aqui, pra ser aquela produção de Halloween pra você que é preguiçosa, mas não quer fazer feio, sabe? Então você vai de uma véu, uma arrumadinha, você arranja aí a fantasia, que é uma roupinha super simples também, a peruca você encontra em todo lugar. Então se você já quiser conferir essa transformação, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Gente, assim como eu falei pra vocês, maior parte da caracterização, assim, da Velma nem se concentra muito na maquiagem e sim na fantasia, né? Tô aqui com uma foto da Velma e a maquiagem dela é bem, bem leve, realmente não tem muito o que fazer. Então, hoje a gente vai dar uma elaborada, tá? As sobrancelhas da Velma não são muito aparentes no desenho original e é bem uma posição, assim, mais normal. E não é aqueles personagens que a gente tem que colar a sobrancelha desenha lá em cima. Aquele rolê todo. Então. Make super fácil, não colhe as sobrancelhas, né, gente? Bafo, vamos pra base. Gente, eu vou usar a base da Tracta de novo. Eu sei que já é o terceiro vídeo de Halloween em que eu uso o raio dessa base. Tanto faz a base que você for usar, mas eu vou usar de alta cobertura, porque, na verdade, eu tirei a minha barba hoje de manhã. Quando já gravar esse vídeo de tarde? Gravei? Não, agora que já é de noite, minha barba já tá começando a aparecer um pouquinho de novo. E eu vou estirar ela de novo no mesmo dia? Jamais! Então, vou usar uma base de altíssima cobertura, né, minhas? Aproveitar que tá curtinha. Amo! Ah, oh. Blogueiras preguiçosas? Talvez então galera, vamos de corretivo pra corretivo hoje, eu não vou usar corretivo, olha só que bafo eu vou usar uma base mate da Miss Lari claríssima que eu tenho, que eu não uso há muito tempo, muito tempo mesmo e eu vou usar única e exclusivamente pelo motivo de que eu gostava dessa base, mas eu simplesmente esqueci que eu tinha ela na minha coleção e eu não uso mais ela, eu tô aplicando aqui a base na esponjinha e vou usar pra iluminar um pouco o rosto, vou fazer uma iluminação mais aleatória também sabe, a make da Velma nem é tão desenhadona assim, mas gente vai sair bela hoje, tá, gente? É uma coisa assim, velma, porém uma releitura. Prontinho, uma coisa assim, básica, simples, entendeu? Uau, gente. Vamos instalar isso tudo agora, vou usar esse pó aqui da Playboy, que eu adoro. Ai, gente, abrir as coisas com unha é tudo difícil, né? Tem que ficar usando pinça. Ai, é que raiva, velho, abrir. Abre... Nossa, nada. quanta fita. Siga, vamos lá. Já vou aproveitar e vir nesse pincel super fofão aqui da Macrilan pra tirar todo o excesso de pó do meu rosto. Bom, vamos fazer o contorno do rosto. A Velma não tem um contorno muito forte, então eu vou fazer um contorno mais ou menos como eu sempre faço, mas eu vou tentar pegar um pouco mais leve e uma diferençazinha que vai ter no meu contorno, é que eu vou tentar arredondar um pouquinho as minhas bochechas usando o contorno, tá? Então só faço um contorninho e concentre em mais me arredondar um pouquinho, tá? Não que na última make que foi de Annabelle, né Gente, que aí também já ia arredondar um pouco demais Já ia ficando assim, vibes assustadoras A gente é uma coisinha assim, tranquila, sabe Amo Aí, beleza, lembra que eu falei que era pra arredondar as bochechas? A gente vai concentrar bastante blush No desenho original, que não tinha tanto detalhe Acho que a tecnologia da época não permitia Ela não aparecia de blush nem nada do tipo Mas hoje em dia na animação 3D Já dá de perceber que ela tem um blushzinho Mais rosadinho Portanto, vou aplicar um blush bem rosadinho E bem glowzinho, sabe Aquele famoso blush de antipática que quem não ama, né, gente? Várias pessoas não amam, mas eu acho bapho. Vou misturar dois blushes, inclusive. Esse aqui é o um blush brilhoso. Ele é só um rosinha, sabe? É só um queimadinho e um brilhinho. E esse aqui é o rosa 69 da Natura, que ele tem partículas de brilho também, mas ele é bem menos iluminado do que o outro, sabe? Esse aqui é mais blush mesmo. Mas super vai dar esse efeito que a gente quer, né? Que é de deixar bem rosadinho e de iluminar as bochechinhas aqui. Auge, ah, vamos fazer agora as sardas falsas. Eu tenho um tutorial no meu Instagram, antiquíssimo, ensinando a fazer... Sardas faltas, só que eu nem sei se eu consegui aquele método. Vou começar com um lápis aqui de sobrancelhas, que eu nunca uso pra nada. Finalmente vai ter uma utilidade, né? E eu vou só pressionando alguns pontinhos aleatórios no meu rosto, porque a gente vai começar a fazer as sardas. E como eu sei que o lápis não vai transferir diretamente em cima da base corretivo pó, ele vai transferir só um pouquinho. Essas aqui vão ser as sardas mais fraquinhas. Pode observar que eu não tô nem mapeando nem nada, eu literalmente só tô encostando o lápis e girando um pouquinho pra ele transferir bolinhas aleatórias no meu rosto, porque sardas são aleatórias, gente. Se você fizer vários padrões, vai parecer que seu rosto tá sujo, que você pegou alguma coisa, melada num guardanapo, você dobrou ele, passou na sua cara. Sardas é mais aleatóriozinho pra ficar mais naturalzinho, né, gente? Vamos continuar fazendo essas sardas, mas agora com o melhor truque, você vai vir um pincel bem fininho, de preferência com as cerdas um pouquinho curtas, e vai vir numa paleta de sombras neutras ou então em algum produto pra contorno que você use Você vai selecionar uma cor Eu vou selecionar essa aqui Porque eu acho que se eu tivesse sardas Essas aqui seriam as cores que mais puxariam pro natural, né? Vou pegar um pouquinho de produto no pincel E assim como no passo anterior Eu vou saindo em lugares aleatórios, tá? Como essa aqui é a primeira cor apenas que eu tô usando Eu vou fazer várias marquinhas Preferencialmente não tão fortes, tá? Tá? Aí agora você fala, nossa, mas tá péssimo de perto, dá de ver que isso é sombra. Então, gente, calma. Volta no seu pincel de blush, sem pegar nenhum produto, e em movimentos circulares vem sumando um pouquinho tudo isso que você já desenhou. Algumas das suas sardinhas vão sumir por completo, mas as outras vão ficando mais fraquinhas, e esse é o babado, entendeu? E agora você vem escurecendo a cor, vou pegar essa aqui que é mais escura. Vai fazendo as mesmas coisas, entendeu? Quanto mais escuro você for pegando, menos você vai marcando. E vai repetindo o processo esfumando o quanto você achar necessário, até que as suas sardinhas estejam todas marcadas, não é mesmo, meninas? Bafo, né, meus amores? Já estamos, assim, com aquele rostinho de Velma. Vou aplicar bruma no meu rosto inteiro. Aproveitando, enquanto eu tiro o excesso de bruma na esponjinha, eu vou vir limpando com a escovinha o excesso de produto das minhas sobrancelhas. Ai, gente, olha como eu tô bonitinha, natural toda, né, meus amores, só 15 camadas de maquiagem. Pra iluminador eu vou usar Ruby Rose Too Glow, né, que eu vivo falando aqui no canal, na cor Adorable, que é um champanhe meio dourado que eu amo. Vou usar um pouquinho desse iluminador aqui da Playboy da coleção Stars por cima desse iluminador da Ruby Rose, só em alguns pontos estratégicos, porque ele é bem mais douradão e ele é bem mais forte, e eu quero iluminar só algumas áreas, assim, a mais. Homem de lata, por que você está chorando? Ai, o wow, auge, né, meninas? Vou vir com esse corretivinho aqui da Natura Aquarela nos meus olhos, pra retocar a base, já que a gente vai construir a sombra agora. Porque, na verdade, a Velma não usa nenhuma sombra, mas só assim a maquiagem vai ficar muito simples, né, gente? E a Velma adora, né, um amarelo queimado, um laranja, não dá de entender direito o que cor é aquela, gente. Mas a gente vai fazer uma maquiagem exatamente nessas cores, amarelo queimado e laranja também. Por isso que eu falei que essa make aqui não serve só pra você usar como Velma no Halloween, é uma make que você pode usar na sua Real sem nenhum problema. Vou começar vindo então, nessa própria paletinha aqui que eu estava fazendo. As sardas, vou pegar esse laranjão aqui, bem bafo, vou concentrando ele bem na pálpebra, né? Mais puxado aqui pro canto externo inicialmente. Mesma coisa aqui do outro lado. Vim esse laranjinho aqui de baixo, que é um pouco mais lavado esfumando um pouco e também puxando um pouquinho pro canto interno Vou vir na minha paletinha BT Sunflower, que eu amo tanto Está tão acabadinha minha bichinha, edição limitada E vou vir nesse amarelinho queimado aqui, com o mesmo pincel, inclusive, que eu acabei de usar Não tô nem aí E eu vou usar ele pra dar uma esfumada nesse laranja aqui mais externo E vai ficar bafo, tá, gente? A áudio. Velma tímida demais pra usar uma maquiagem dessas, gente mas a gente não é tímida, e a gente quer ser velma. Vou vir aqui nessa outra paletinha da Lodurana, porque eu estou inspirada hoje, entendeu, o auge. Vou pegar esse laranja aqui, e eu vou esfumar ele na parte inferior dos meus olhos. E aí agora eu vou voltar naquele tonzinho de amarelo queimado da paletinha BT Sunflower, da Bruna Tavares. E isso mais laranja aqui com esse, conectar tudo auge. Vou pegar esse amarelo dessa paletinha e eu vou só criar um ponto de atenção no canto interno dos meus olhos. Gente, imaginei a Velma usando uma maquiagem dessa. Bafo. E na paletinha Better Red Rose, eu vou escolher esse glitter aqui bem dourado, que é simplesmente o meu glitter favorito, gente. Vou aplicar ele todinho nesse canto interno que eu deixei mais ou menos vazio desde o início da maquiagem. Esfumar um pouquinho a lateral do glitter com esse laranjinho da paleta que eu já usei anteriormente e aplicar um pouquinho de iluminador vou usar esse mesmo aqui da Playboy no arco das minhas sobrancelhas que estão sem iluminação. Conto isso aqui nos olhos feito eu vou finalizar né a maquiagem dos olhos. Eu não vou fazer muita coisa eu vou fazer um delineado simples curto não vou puxar para fora para não tirar a atenção aqui desse esfumado. Vou aplicar lápis de olho máscara de cílios cílios postiços e já já eu volto. Então gente cílios colados olhos prontos Assim como eu falei pra vocês, na versão original, a Velma praticamente não tem maquiagem e também não tem nem boca, gente. Eu não entendo. Mas na versão atual, parece que ela usa um batomzinho um pouco mais rosadinho e tal. Já marca a boca mais bonitinho. Então eu vou usar um batom da boca rosa, que não é o nude, olha só. O áudio, né, gente? Que eu sempre uso aqui no canal. Eu vou usar esse chamado queimado, que ele é um pouquinho mais rosado. Mas ele ainda é neutro, então tipo, super vai combinar com a cozinha da boca da Velma. Naquela versão 3D, né, dela. E por cima eu vou aplicar um glossinho, né, que é o BT Jelly Gloss na cor Peach da Bruna Tavares, que eu amo. E basicamente terminamos a maquiagem, né, gente. É uma maquiagem super fofa, você pode usar ela, tipo, casualmente, em todos os lugares. Eu já fiz essa maquiagem várias vezes, só nunca combinei olhos assim com batons assim. E também, geralmente, eu não faço sardinhas, e hoje eu fiz porque é da personagem da Velma. Então, galera, basicamente eu vou lá colocar minha peruca, eu vou colocar minha roupinha, né, os meus óculos. E vou eu volto aqui como velma para gente finalizar esse vídeo juntinhos. Então, gente, esse aqui é o resultado da minha fantasia de velma, gente Ai, eu tô morrendo Calma aí, tem um fio de peruca entrando no meu olho Nossa, eu nunca imaginei que eu ficaria cega no meio de um vídeo do YouTube Enfim, como eu ia dizendo, eu não imaginei que ia ficar tão bom o resultado aqui, né? Meninas, muito velma. Temos um glitter, temos um gloss, não somos uma velma tímida. Velma cresceu, né, gente? Velma virou blogueira, blogueira vegana, tá? Que tem esse corte de cabelo, que dá dicas de brechão nos stories, então é isso aí, tá? Estou aqui com o meu raibanzinho igual o dela, né, galera? E a clássica cena, né? Perdi meus óculos. Me ajudei a procurar meus óculos, eu não enxergo! Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Confesso que eu me surpreendi, né, com o resultado. Não imaginava que ficar tão parecido. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente tem vários vídeos novos por semana. A gente fala de maquiagem, de unhas, de cabelo. Mas assim como você tá assistindo nesse vídeo, aqui no canal tá rolando o um especial de Halloween 2020, né? Estamos no terceiro episódio. Então já se inscreve aí no canal. E já vem procurando aí nos vídeos e assistindo todos os conteúdos Que eu tenho certeza que você vai amar Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Considere me seguir Eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok Em todas essas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza Então já me segue lá no Instagram Assiste meus stories, me segue no TikTok Inclusive já somos mais de 10 mil lá no TikTok, gente Um auge, muito obrigado, né meninas? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos Isso ajuda bastante também